E aí, gente, outros muito bem-vindos É o Vigodonari, cara, seguinte, mano O vídeo de hoje tá muito, muito legal Uma gameplay, mano, insana Demais, caí em mil Vocês pedem muito pra mim cair em mil Eu caí em mil, mano, e rolou muita, muita, muita treta Nessa gameplay Seguinte, mano, toma aqui dentro do Free Fire, eu queria mostrar uma coisa pra vocês Vocês sabem que esses dias eu comprei o cartão mensal E por que, que eu tô falando sobre isso, mano? Porque você que quer investir no jogo, eu acho que esse É, é, é o melhor investimento que você pode fazer Pelo seguinte, mano, eu comprei e eu ganhei 700 diamantes Fui lá e gastei os 700 diamantes comprando o meu passe de elite beleza sobrou só 100 diamantes mas tem um porém eu tô ganhando mano todos os dias 30 diamantes, e eu vou ganhar isso durante um mês, agora faltam apenas 23 dias, obviamente, mas eu tô ganhando 30 diamantes todos os dias, vou pegar aqui, ó, mais 30, vocês vão, vocês estão vendo que eu tô com 250 lá, ó, pegar mais 30 aqui, e até o final do mês eu consigo 900 diamantes, ou seja, mano, eu ganhei os meus 700, gastei os meus 700 vou ficar com mais 900, ou seja, tudo dá 1.600 diamantes eu virei realmente uma máquina aqui de ganhar diamantes dentro do Free Fire, mano, tá muito bizarro isso, eu curti pra caramba, e eu acho que é o melhor investimento Investimento que você pode fazer inicial Semana passada o meu personagem tava secão e agora aí já tô com um passe de batalha Com uma skin muito, muito, muito da hora, mano Esse pijamão top aqui, ó <risos> Agora sim, mano, vamos pra gameplay que tá muito, muito doido Vamos que vamos, galera Tamo aqui no nosso Free Fire de cada dia, mano Vamos ver aonde que esse aviãozinho vai passar, mano Porque, é sério, hoje eu tô que tô, moleque Hoje eu quero meter barra na cabeça Beleza, vamos cair aqui em mil mesmo, mano Pras pessoas estavam pedindo pra mim cair em mil, né Vamos cair aqui em mil e ver se a gente consegue fazer Umas kills bonitas por aqui, mano. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto pra caramba de Mil. Prefiro o como eu falei no vídeo passado. Eu prefiro uma preferência, galerinha. Uma preferência porque é, é basicamente não pela quantidade de pessoas. Eu acho que o uma cidade mais ampla. Ela é mais ampla. Ela é maior e tal. Eu gosto dos loot que tem lá. Eu gosto da posição dos morros e tudo mais. Eu não gosto muito de Mil pelo seguinte. Depois que acaba aqui em Mil, você tem que ir pra ali, pra Riverside ali. E eu não gosto muito ali Ali é o, é o problema do, do, do rolê, pra mim. Pelo menos. Beleza, bora pegar isso aqui, ó. Mochilinha 2. Opa, muito bom. Vamos ver, mais alguém caiu aqui com a gente. Pelo visto, parece que não, hein. mas mil é um lugar que a gente sempre tem que dar desconfiado. Beleza, bora pegar essa dozinha aqui, ó. mano que tanto tá kit. Beleza. Capa 2. Uh, moleque, coisa boa. Cadê os players, Mil? Fugiram. Ficaram sabendo que o bigodão ia Ô, ca... uh, mochilinha nível 3, mano. Ô, oh, delícia. Não caiu ninguém aqui, mil. <risos> Fiquei sozinho na parada, galera. Mó bad, mano. Mó bad. Eita. Ali, ó. Oh, moça. Onde você vai? Chegou até aqui pra vazar. Como assim? Opa, mirinha 4x Já vou pegar a balinha de R Porque a R vai ser... Cadê o moço, mano? Beleza, tô me atirando aqui embaixo Olha lá, olha lá, olha Redzinho, né? Aquele redzinho maroto Beleza, bora pegar a bala aqui Mano, aqui em cima, eu acho que já deu O esquema vai ser aqui embaixo agora Mais uma... Ma... Travou o meu jogo aqui, o maluco Pelo amor de Deus, né? Como não caiu muita gente que mil. Mil fica muito bom pelo seguinte. Muito loot. Mano, mentira, mano. Capazinho, capazinho 3. Meu Deus do céu. Ô, oh, delícia. Ô, oh, maravilha. E eu consegui já lotar a minha mochila. É, eu poderia pegar sniper ou pegar a 12. Mas eu vou ficar com a 12. É, galera. Tô solitário. Tô solitário aqui mesmo. Mano, eu vou fazer isso aqui, ó. Porque de sério, que melhora um nível. Tipo assim, sei lá. Eu sei que eu tô com o colete nível máximo. É, né? Não, não, acho que meu colete não é nível máximo, não. Nem sei, na verdade. Mas usei de qualquer jeito. Usei de qualquer jeito aqui. E bora pra Riverside. É por isso que eu falei pra vocês, ó. Quando eu caio em mil... Beleza, não tinha muita gente em mil agora Geralmente eu caio em mil e faço umas 5, 4 kills Por aí Não teve muita gente Mas eu não gosto de sair e ir pra Riverside Porque Riverside é uma das cidades que eu menos gosto aqui no jogo Vamos então, embora correr aqui, ó E vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Eita, me atira lá embaixo, ó Filha, espero que você tenha mira 4x Porque eu tenho Que eu sempre digo pra vocês. A humildade das O cara não deixou nem eu chegar aqui embaixo pra começar a me atirar. Ele já veio metendo bala na minha cara. Beleza, vou pegar agora. Agora sim, vou pegar a Scarzinha aqui. Pegando a Scarzinha. Ah, mano, preciso muito de bala de R. Vou encostar aqui em algum canto, porque senão vou tomar tiro. Eu não tenho praticamente bala de R. Então deixa eu jogar as minhas balas de... SMG fora, joga fora Vou jogar de SG também, que não preciso de tanta SMG fora, beleza Deixa eu pegar ali as balas dele Vamos que vamos, vamos que vamos, quero a balinha de AR AR, AR filho, AR, eu quero AR Beleza, kit também é bom, beleza Não estamos com muita bala Mas pelo menos estamos com uma Scarzinha aqui Scarzinha é top, né? Scarzinha é bom era pra ter caído em Mimazaki desde o começo, mano. Desde o começo, desde o começo. Sempre bom também dar pertinho de árvores, porque é muito perigoso. Beleza, bora usar aqui o cogumelinho, cogumelinho. Tranquilo. Tá bem, cara, de loot. Nossa, melhor partida. Só aqui o que falta, não sei porque que eu abaixei, foi sem querer. Eita, tô atirando lá atrás, ó. Eita, treta atrás e na frente. Achei. Matei, só que tem cara atrás também Tem outro cara na frente Preciso sair daqui, cara Olha, ó Esse aqui foi pra fita Mano, vocês viram o cara lá? Tinha um cara lá e do nada sumiu Como assim? O cara lá. Mano, aqui tá cheio de gente Matei também, olha o outro cara lá, olha que tava atirando nele, matei também, tem mais cara aqui pra frente, que treta maligna, ali ó. Medizão, né? para deixar de ser palhaço Sai daí, seus loucos Eita, tô me atirando aqui do lado Ah, tá correndo, filha do mégoa Você correr mesmo, porque agora você vai tomar tiro Tomou tiro Tô ficando sem bala de R, gente. Olha. Ó. Matei. Mas eu acredito que não era só esse cara que tava aqui, não. A R. Mano, tem quase certeza que tinha mais gente pra cá. Meu, tava cheio aqui de gente, mano. Aí me empolga! Aí me empolga! Olha, ó. Eita! Eita, atirando costa. Os caras atiram sem noção nenhuma de. Headshot, né, mano? Headshot, né? Agora bora buscar o loot dos caras ali. Quer um lootzinho? Um lutinho aqui, hein? Só pegar umas balinhas de R aqui. ó. Beleza, peguei. Olha lá. Brincadeira com a minha cara, né? Isso foi, isso, me diz que isso foi zoação. Me diz que isso foi zoação. De onde que eu vou tirar, mano? Olha lá, ó. O outro queridinho vai vindo pra morte, ó. Outro queridinho vindo pra morte. É sempre assim, né? Sempre assim. Fica se fazendo, fica se fazendo esses bobinhos, aí morre. Bala de R, bala de R, coronha, beleza. Mano, que partidaça, 15 já, mano. Mais um é recorde de novo, mano. O que que temos, o que que temos? Beleza, temos essa sniper aqui, ó. É boa, eu, eu vou pegar no lugar da 12. Peguei a melhor sniper do jogo. Sniper top, top, top, top. E o drone tá aqui em cima da gente, ó. Revelando posições. Só revelando posições. Eu vi gente pra cá, né? Apontou ali no drone, vamos ver, vamos ver se é verdade mesmo. Se o drone não tá mentindo... Se drone de vez em quando é meio mentiroso, galera. Olha, olha, olha. Eita, eita. Papar o coco aqui. ó. Bota a cabecinha bota a cabecinha aqui. E nem vi que era o último player, mano Nem vi que era o último player 16 killzinha, bicho Ai, cada dia melhor Cada dia uma vitória Cada dia mais kill Delícia, mano. delícia, delícia, delícia delícia, muito, muito bom, cara Espero que você tenha gostado desse vídeo Em top de like, mano Tá o Free fire todos os dias aqui no canal Espero que vocês estejam gostando mesmo Do fundo do meu coração, é nóis Um beijo imenso no coração de cada um de vocês E valeu!